Quem fala é o Brank, depois de tanto tempo sem postar algum vídeo né, tava na hora Hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como instalar skin personalizada Não é modificar, é instalar Ou seja, você não tá modificando nenhum arquivo do jogo Então isso é legalmente legal, legalmente legal né, que merda Mas não corre nenhum risco de ban, a não ser que você pegue uma skin que foi modificada em cima de uma que já existe isso é ilegal, então... Recomendo pegar a skin que foi realmente criada do zero Então vamos lá, é o seguinte Você vai entrar nesse site aqui que vai estar na descrição MapSkins barra Oxy Caso você esteja aqui no MapSkin, eu vou deixar no Oxy Mas se você estiver aqui no MapSkin, você vai vir aqui ó, Em Oxy e download Certo, você vai baixar ele Como eu já tenho baixado e já instalado, eu vou abrir ele Ó, oh, loguei Aqui eu não vou mexer em nada A única coisa que eu vou fazer é vir aqui Coleções de skins Essas aqui são as skins que eu já tenho Estão todas desativadas, não estou usando Então vamos lá pegar uma nova Você vem aqui em... em Champion Grid Vai aparecer a lista de campeões Por exemplo, eu quero uma skin Deixa eu ver aqui um campeão que eu não tenho skin Que eu quero testar Por exemplo, eu não tenho skin do Jin. É uma ADC que eu não tenho skin. Vamos lá no Jin, vamos ver o que que tem. Tá. Tem esse aqui. Dá uma travada no site. Tem o Tobi. Vamos lá, vamos baixar o Tobi. Você vem aqui e... Aonde que eu tu... clico? Aqui. Akatsuki Tobi. Eu vou lá, cadê o download, aqui, download and install, download todo, Jim. baixei, eu pego isso aqui, de preferência eu jogo para área de trabalho, para ficar mais fácil, eu vim aqui no programa, importar skin, tá, selecione os arquivos LOL ou uma pasta que contenha os mesmos, por exemplo, DDS ou SKN, ou seja, não é esse, selecione o um arquivo WXY, Oxy Abreviação Ou uma pasta comprimida .rar.zip No caso eu acabei de baixar o um arquivo em RAR Eu vou em adicionar Pasta Pacote Isso é um pacote Aqui Tube Abrir Vocês já instalaram esse mod? Sim Foi instalado Eu clico nele Não sei se ele está ativado ou não Cadê? Como é que eu vejo mesmo? Aqui, ó. Tá instalado. Tá desinstalar. Instalar. Pronto. Tá ativado. Então vamos lá. Vamos pegar o dinho Aí, ó. O Tobi. Certo? Já mudou a fotinha aqui. Aqui continua sendo a mesma skin. Normalmente eles mudam a skin padrão do campeão. Aqui. Campeões. Vou colocar algum boot aqui, tanto faz. Ah, nem precisa, só vou mostrar a skin Vamos lá Dean tá A lista não, a D15 Vamos lá, confirma Já tá o Toby ali Vamos só esperar começar a carregar Agora tá legal Bom, como vocês podem ver Literalmente ele é o Dean O jeito de andar Não mudou que é o tubi, né então, vamos lá, Vou fazer o teste de movimento a barrinha se não me engano mudou de cor não lembro, faz tempo de jogo de din por exemplo, eu tenho um Sasuke que ele é o Yasu toda vez que eu ulto aparece a marca da, do, do Sharingan no chão não, não sei porque não lembro se aparece alguma coisa não isso. então vamos lá Matei Efeito normal E agora eu vou morrer Não, vou morrer agora Vou morrer E o efeito mudou também Ah não, mudou? não ah, mudou A máscara dele caiu Foi alguma coisa assim do tipo Ou seja, é fácil instalar skin Não corre risco de ban E é isso aí, se você gostou da dica Compartilhe Use, o site vai estar na descrição caso você queira baixar também, obrigado, e como eu disse, você não tem problema nenhum. Então é isso aí, se você gostou, se inscreva no canal, curta, favorite, compartilhe, e é isso aí. Falou e até a próxima.